Bom dia, galerinha. Porra, bala! Hein? Polícia toda aqui do Guard de Transalpe. Brincadeira? Opa! Acorda, Raul! Bom dia, galerinha! Vamos voltar aqui pro mundo real Que não é de Transalp Gosto dessa moto Não é uma tarde mas... moto alta, robusta uso misto que a gente gosta e nós hoje vamos de chuchu, quer pessoal da com saudade eu vou botar minha bichinha pra andar Bom, não sei se vocês estão sabendo, mas ela já está vendida. Pois é, pois é, pois é. Nossa menininha cresceu. Ela se emancipou e vai sair de casa. Nossa, vocês sentirem é saudade. Tinha boa, vamos, tinha boa. Outro que ela quase me foge, velho. Mas se não culpa dela, culpa. Da... Do, do meu uso com a landa o costume de andar com a landa e sempre ter o freio a disco nas duas rodas Não aconteceu que eu fui dar uma freada e aí o costume do freio a disco na roda traseira da Landa, eu segurei de vez o, o, o da STZ. Meu irmão, essa bichinha me deu uma chicoteada, jogou o rabo pro lado. O que eu dei foi sorte. Acho que eu tinha segurado a dianteira e aí ela fez chicotear um pouquinho e, e voltou normal. Mas isso foi o trecho engarrafado e mudando de uma. De um corredor pro outro. Ficou até bonito na foto. Sai de um corredor pro outro. Ela jogou assim um fundinho, porra, e Que a via de fora assim, porra, é miserável, porra. Eu aqui dentro desgrama. Quase me fodo. Doido! Isso sempre acontece quando você sai de uma moto para outra, alguma coisa você faz de errado por causa do, do hábito, ainda mais se tiver tecnologias diferentes. Nesse caso, o disco melhor o sistema de freio traseiro. É, eu não entendo porque no Brasil ainda fabricam moto com freio a, a tambor. Negócio ultrapassado. Pouco eficiente. barato né a, a, a, a manufatura dele é barata é barata como tudo aqui é redução de custos como é que tá se você for procurar a raiz do problema você vai achar o que que o poder aquisitivo baixo da população então tem que fabricar moto barata para fabricar moto barata você precisa de peças mais baratas, porque se for colocar peça cara aumenta o valor do veículo, porque a fábrica não consegue produzir barato, por causa da carga tributária em cima das indústrias. Aí quando chega na mão do, do, do, do cliente, do usuário final que, que somos nós, mais tributação. Então se a gente for tirar só os impostos, desde o início do, do, do processo, Lá na fabricação, a, até a venda. Nada, nada a cada moto aí. Eu não, não sei muito. Mas eu chuto por baixo que ficaria de dois a três mil reais mais barata. Cada moto. Então, assim, é ruim, é difícil pro, pro fabricante. E.. Tão ruim quanto pra gente Vixe, porra, derrubaram esse poste Porra da porra A questão, né O governo assistencialista quer tirar dois. que tem um poder aqui de um pouco maior para igualar né fazendo quase faz um socialismo aqui dentro ajuda ajuda ajuda tudo que é benefício que pode dar dá é bolsa isso bolsa aquilo Aí muita gente também nem se preocupa né em, em correr atrás né já que o governo dá tudo e até quem pode, mama dessas tetas, roda, viu? É hino de eleição, tá aí, né? Dilma. PT, esse governo que a gente já conhece que não tá dando muito certo. A fraca da marina. Isso aí, cabeça de pastor maluco. Aécio. Meu Deus. Do helicóptero. Me livre tá fudido velho olha eu ou eu vou botar naquele o coroa ma magrinho ou na na lourinha de cachimbo que eu esqueci até o nome que é nem sei né a, a genro acho que é. nem sei alguma coisa é genro e o outro acho que é Eduardo não sei é sim um dois, dois aí então tchau tchau galerinha até o próximo vídeo